Então essa é a oportunidade, se você que não tem dinheiro, essa é a oportunidade de você mudar sua vida com aquele empréstimo do Kaiser, tá, galera? Fala, galera, beleza? Trazendo para vocês aí mais um vídeo. Dessa vez a gente vai falar do que que vem aí no método iluminado. Então vou falar de duas, então vou falar de duas novidades que eu achei muito interessante aí que vai ajudar, vai ajudar uma galera com essas duas novidades aí que pro... possivelmente pode vir no iluminado, a gente não vai contar com ovo no fiofó da galinha, mas se vim eu já vou estar preparado, tá, galera? É, eu vou falar algumas dicas aqui, o que, que eu vou fazer já para me preparar para esse mercado, para ver o que, que vai acontecer. Eu acredito que 90% dos iluminados vão pegar aquele empréstimo que o Kaiser falou que vai disponibilizar pra gente, tá, galera? Então, das duas novidades que eu achei muito interessante, muito, que vai agregar muito a gente ali. A primeira delas, que vai ser o escolhido, que vai ter a, a oportunidade de passar 30 dias ali. Do lado do Kaiser, aprendendo várias estratégias de marca Vai ser dentro do método iluminado ali, né? Não vai fugir muito disso Mas vai ser uma experiência muito bacana ali Pra quem foi escolhido, espero que isso aconteça é, diversas vezes porque quando você tem alguém ali do lado que já sabe alguma coisa, é, já sabe aquele mercado que você está estudando, está querendo ir ou está querendo aprender, né, para tá mudando de profissão ou até mesmo ter aquela liberdade financeira que todo mundo almeja, né? A liberdade financeira. Acredito que todo mundo almeja isso daí, então estando do lado do Kaiser ali, aprendendo sobre, o, sobre as estratégias que ele utiliza, acredito que não vai ser só isso daí Eu acredito que ele vai passar muito, mais muito com conhecimento mesmo, então essa é uma das novidades que eu achei muito, mas muito interessante mesmo, tá galera? E vai ajudar a pessoa que foi escolhida, vai ser diferenciada ali no mercado, ela vai ter uma oportunidade no mercado que jamais teria outra igual, tá galera? Então essa foi a primeira coisa que eu achei muito, muito relevante mesmo E a segunda dela é o empréstimo, tá galera? O empréstimo para você poder comprar produtos a preço de custo E o que que eu, o Ali, vou fazer já de imediato, tá galera? E eu vou, acredito que... Essa vai ser uma dica crucial para quem for pegar esses, esse empréstimo. Eu vou pegar porque vai ter uma relevância ali, porque a gente vai ter é, um degrau, que ele falou, que vai ser mais ou menos. Não estamos contando com o, o ovo no fiofó da galinha. Então, vamos supor que você pega aquele, aquele valor que ele vai estipular ali, pague aquele valor, né? Pega de produto, pague aquele valor. Então, seu crédito aumenta. Aí você vai pegar aquele novo crédito, vai utilizar... Vai pagar, então o seu crédito vai aumentar. Então vai chegar uma hora que a gente vai poder utilizar bastante. A gente pode ter um estoque muito, mas muito grande mesmo dentro de casa aqui. E onde que a gente vai, vai vender? Vai vender nos marketplaces, grupos de WhatsApp, é, grupos, de WhatsApp né? grupos de Facebook e entre outros é, plataformas ali que a gente pode trabalhar no orgânico. Pinterest, Instagram, entre outras, tá galera? O meu foco agora vai ser o quê? Eu vou focar no... Facebook Marketplace porque é uma plataforma onde a gente consegue assimilar o Facebook Ads né o a nossa geren o gerenciador de anúncio e está fazendo campanha para divulgar nosso produto no marketplace o meu foco vai ser esse tá galera eu realmente vou pegar aquele empréstimo vou comprar tudo em produto e eu sei que eu vou vender tudo galera porque eu já vou estar me antecipando no mercado eu já fiz é, quatro importações de produtos parecidos, não igual o que ele apresentou, só que como a gente vai ter 25 produtos totalmente diferentes, muito grande, muito variado, eu não sei como que vai ser, mas como ele já deu uma dica do que mais ou menos a gente vai fazer, o que que eu fiz? Eu já importei quatro produtos totalmente diferentes um do outro e vou subir no marketplace para mim saber o que? Como que eu me posiciono bem, como que eu tenho que fazer meu criativo, qual que é as tags, qual que é a descrição, por quê? O meu foco hoje, ele tá mais em Facebook Ads e é, influencers. Então eu não sei muito de outras plataformas, que nem eu falei para vocês. Eu comecei um pouquinho no Google Ads, mas ainda não é meu foco ainda, eu não tô focado 100%, que nem eu estava no Facebook Ads, que eu agora já é, manjo um pouco da plataforma, já sei subir anúncio, já sei fazer, Já sei criar campanhas onde a gente entrelaça uma campanha na outra, criar público, criar campanha de diversas maneiras e totalmente diferente ali. Eu já sei me virar totalmente na plataforma. Agora eu vou agregar um pouquinho mais o meu conhecimento no Marketplace do Facebook. Então eu já eu já... Importei quatro produtos, tô esperando chegar, vou entrar na plataforma e vou vender. Porque o produto que a gente for pegar ali no iluminado também vai ser um produto físico. Então a gente vai ter que vender, vai ter que entregar. Então eu já vou me preparar. E é uma dica que eu passo para vocês. Se preparem, galera. Pegue. Se vocês não tiverem dinheiro para importar produto, que nem eu importei produtos baratinhos de 50, 40 e 50 reais. Que é o ticket mais ou menos que ele falou ali. Que a gente vai ter para tá adquirindo o produto, né? Então, possivelmente, a gente, se for 50 a gente vai adquirir 10 produtos tá? de 50 reais e a gente vai vender ali no Marketplace, lx mas o meu foco vai ser no Marketplace do Facebook. Por quê? Eu consigo as associar a minha conta de anúncio ou subir uma campanha diretamente ali, eu não preciso estar tá pagando algo mais caro no marketplace que ele tem o impulsionar dele porém é, eu vi já aqui para rodar três dias gasta 20 reais em torno de 1.200 pessoas eu sei fazer é, outras campanhas que vai imitar o um marketplace e gastar bem menos para alcançar mais de mil pessoas aqui da minha região tá galera então é uma dica que eu trago para vocês aí já se adianta do mercado lembra que eu falei isso daí lá no começo quando eu tava promovendo a amostra eu me adiantei do mercado essa é a dica crucial que eu passo para vocês, tá? se adianta no mercado se vocês não tiverem dinheiro para importar produto, veja algum produto que você consiga vender no Marketplace para você estar tá, é, adquirindo experiência ali, para você estar tá fazendo seu criativo, sua descrição, suas tags. São coisas completamente diferentes a gente anunciar no Facebook Ads e a gente anunciar no Marketplace, tá galera? Então eu vou trazer algumas dicas para vocês depois que o produto chegar, depois que eu postar o produto, ó, falar, ó, vendi desse jeito, é dessa maneira aqui que a gente tá vendendo muito bem, é dessa maneira que você se posiciona ali no mercado, tá? É dessa maneira que o seu produto, ele vai ficar na primeira página, é desse jeito que a gente vai conseguir vender. Eu não sei se a gente vai poder vender no mercado livre, porque... Como a gente não vai ter uma margem muito alta de lucro, o Mercado, li o mercado Livre ele cobra é, o frete, né? além de ele cobrar o frete, ele cobra a taxa, uma taxa ali bem, base, é, bem baixa. Então, eu não sei se a gente vai conseguir anunciar diretamente Mercado Livre, mas o LX e o Marketplace do Facebook é 100% que a gente consiga anunciar perfeitamente. Eu não vou anunciar no OLX porque tem a campanha do OLX, você consegue criar uma campanha, criar uma conta ali, criar diversas contas para você subir diversas vezes o mesmo produto para você ranquear. Tem esse, esse, esse hackzinho aí que ó, uma galera faz. Eu tava pesquisando hoje cria diversas contas no OLX e anuncia o mesmo, ah, o mesmo produto nessas contas. Se eu não me engano, você consegue, você consegue anunciar 10 ou é 15 produtos ali por conta. Então, a galera cria diversas contas ali para estar tá subindo o mesmo produto, para estar tá ranqueando o mesmo produto ali e tá fazendo muita venda, tá galera? Mas é, eu vou focar no Marketplace do Facebook, por quê? Porque eu consigo subir campanhas ali para estar tá envolvendo pra tá envolvendo minha campanha do marketplace e tá fazendo vendas muito, mas muito simples, tá galera? Então essa foi, as... teve várias mudanças, tá galera? Teve várias, várias, várias mudanças aí. Onde a gente vai ter diversos cursos dentro da plataforma, mas as duas que eu muito fiquei interessado foi essas duas uma de você conseguir pegar um empréstimo para você estar tá pegando produto físico ali para estar tá vendendo na sua cidade isso é bacana onde você mesmo pode fazer entrega então se você não tiver nada de dinheiro nada nada nada nada com 500 reais o Kaiser mesmo fala com 500 reais ele montou aquele império que ele tem então eu acredito que com 500 reais, e a facilidade que a gente tem hoje em dia de vender nesses marketplaces a gente consegue crescer muito eu mesmo comecei com um auxílio emergencial então é, não vai ter desculpa para mim estar tá pegando aqueles 500 reais e estar tá fazendo diversas vendas ali no marketplace tá galera então essa é a dica que eu vou passar para vocês Va vou trazer várias dicas aí de marketplace agora também como vai ser uma coisa recorrente ali para nós estar tá vendendo todo dia né então acredito que vai agregar bastante em vocês aí não só é, os produtos do, do Kaiser e si, ou os produtos do Iluminado e si que a gente pode vender, a gente pode pegar a experiência que a gente tem mesmo aqui e vender diversos que nem eu já importei quatro produtos então, assim, se der muito boa, eu posso ficar importando diversas vezes ali. Trabalho sábado ou domingo e vou fazer entrega só sábado e domingo ali, faço as entreguinhas. Se, se der muito boa, tá, galera? Então, se der muito boa, eu posso fazer até isso, ficar importando, porque é, a gente gasta ali 5, 6 minutos para fazer algumas compras ali. Então, não é algo que toma muito do nosso tempo. Vai tomar o nosso tempo se a gente for fazer a entrega. Mas também eu posso fazer para pessoa vir retirar no local ou aqui perto de casa. São coisas simples.